Já que fui requisitado, eu vou entrar em campo Saio do banco, eu não pego no tranco Sexta marcha engatilhada, vou deixar a minha marca Linha de frente, atacante, represento na pelada Na quebrada, hora marcada pra entrar no jogo Gol olímpico marcado, faço meu encanto Se meu time está comigo, já estou ganhando de semana eu não mosco, eu estou treinando A cobrança é muito alta, pode estou mirando Pago o preço, pois não quero esquentar o banco Não tô moscando, o desafio é o que me move Pegando o posto de ataque eu vou cortando a nove Sem lesão, sem falta, vou deixar outra marca Conduzindo a bola, eu entro na área Isso é minha vida, não compro de fadas Artilheiro dos gramados, o meu pack fala parte da mudança sem jamais me entregar o meu sonho estou vivendo, vou levantar a taça, Brasil e futebol, combinação mas que perfeita, joga bola jogador Nossa, agora só beleza, a chama está acesa, a comida está na mesa, o sustento eu consigo, enfrento, incerteza se eu entro na missão, é pra ir até o fim o foco está no meu legado, a consequência é o jean. quando era série C sempre dava o meu melhor, na série B me motivava derramava o meu suor, fiz por merecer, está nessa divisão, dei o melhor na minha carreira, hoje estou na seleção com os melhores do mundo, não Jogo de escudo, a defesa é bem forte. O ataque de outro mundo, ao vencer a partida, eu vou avançar. A torcida é forte, vou comemorar. Yes. Meu futebol é lindo, meu futebol é show. Cruza na área pra eu marcar um gol. Tem gente que na vida só dá cabeçada, eu não. Eu vou fazer um gol de placa, meu futebol é lindo, meu futebol é show, mano. Porque dinheiro não entra em campo? Só uh rajada -huh, uh -huh, de fé, tiro de canto, o que é mais maravilhoso, nós não deixamos um pano do jogo, concentração Durante a partida, disposição Juiz apitou, começou o jogo o Time contrário, começa a aguentar socorro Meu time em campo, encanta Meu canto, vitória antes da hora Tô tipo a Alemanha entortando o zagueiro Em direção ao gol Robinho Toque vira cara, Ronaldinho Honro a nação, igual o repelé Dentro das quatro linhas, ginga e muita fé Ser eterno igual Suvi essa é a meta E se reconhece o som Elas é pelas cámaras do, do profeta, profeta. Eu chute ao bumbo, logo depois vem caixar, Irmão, eu não sou dungo, mas na área eu ganho asa Meu flow é de mais desconcertante Nesse instante pra se perguntando como é, é que ele fez isso Tem gente que é Messi na bola parada Eles atacante de pelada o artilheiro da Champions, campeão, jogador de seleção Eu com a bola rolando faço mais que balançar o Meu futebol é lindo, meu futebol é show Cruzar na área pra eu marcar um gol